Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês, eu sou a Carol Sackler e hoje aqui no Viva Voz, vamos falar um pouquinho sobre pregação e para você que gosta da palavra do Senhor, é um estudioso da palavra de Deus quer trilhar por esse caminho da pregação, ser um pregador do Evangelho não saia daí, não perca nenhum segundo deste programa especial nós estamos recebendo aqui no estúdio o pastor Renan de Melo, ele é conferencista, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastoreada pelo pastor Silas Malafaia. E hoje ele vai conversar um pouquinho conosco sobre pregação. Ele vai dar dicas como atuar no meio da pregação, como falar da Palavra do Senhor para vocês, para um jovem pregador você que está aí buscando esse caminho. Pastor, seja bem-vindo. Olá, Carol, Paz de Cristo, todos os irmãos que estão nos acompanhando, os amigos. Privilégio estar aqui, uma honra. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, compartilhar com vocês aqui alguma coisa da área ministerial. É um prazer. Deus abençoe muito. Obrigado mesmo. Obrigado ao senhor, pastor. É. né O senhor já é quase que prata da casa, Verdade. né? Porque é uma carteira de membro honorário. <risos> membro honorário. <risos> É muito bom receber o senhor aqui. Obrigado. O senhor esteve por dois dias aqui no Tempo Central, na Semana da Palavra, ministrando. E, para a gente começar, tem muitas perguntas, a pauta é, de hoje está é, grande. Tá legal. São dicas, né? Vamos falar dicas de experiência mesmo ministerial. Há quanto tempo o senhor prega a Palavra de Deus? Então, eu nasci no Evangelho, Carol. Nasci, nasci no... no Evangelho. Minha mãe é dirigente de círculo de oração. Para quem não sabe, acho que o pessoal que me acompanha já sabe que eu falo muito, né? Eu sou mantenense, nasci aqui em Mantena, pertinho aqui de... É mineiro. De mineiro, mineiro, e tenho muito prazer em dizer, falar da minha origem, gosto muito. Então, nasci no Evangelho, mas há 22 anos eu estou no Rio de Janeiro. Há 22 anos eu moro lá, e desses 22, a é 16, eu me dedico a tempo integral para o Evangelho e vivo do Evangelho. Então, nasci no Evangelho, estou com 38 anos de idade, sou de 83, mas... Há 16 anos que eu vivo integralmente para o Evangelho e do Evangelho. Então, aí nesses 16 anos, já foi 90% da, da nação, já, já, já tive o privilégio de ministrar, a maioria das capitais, se não me engano, 24 das 27, tive em alguns países. Então, Deus foi dando algumas experiências para a gente na área ministerial. E estamos aí na estrada, estamos caminhando. Então o senhor vai hoje né, nos dar o privilégio de compartilhar um pouquinho vamos dessa lá, experiência. Ué, vamos lá. Minha primeira pergunta é como identificar o chamado, né? Ah, essa, essa como é. identificar esse chamado? Porque às vezes eu quero muito pregar a palavra, eu posso até pedir, mas talvez não seja o meu chamado. Sim, perfeito. Então, a, a, vamos, vamos dividir aqui em duas, em, duas, em duas respostas. né? Todo mundo foi chamado a pregar o Evangelho. Todo cristão, a partir do momento que você reconhece Cristo como Salvador, há uma ordenança, e ordenança é, e de por todo mundo pregar o Evangelho a é toda criatura, né? Então, ou seja, nosso dever como cristãos é pregar o Evangelho. Mas aí nós temos os ministérios específicos, Efésios 4:11. alguns Deus chamou para evangelistas, para pregar o Evangelho em tempo integral. Então, tem que fazer essa, essa distinção. Você que está aí nos ouvindo e não vive do ministério ou para o ministério, você também, isso não te isenta de pregar o Evangelho. Todos nós temos que pregar, nós temos aí o nosso nosso é, é, convívio social e onde você tiver você é um pregador do Evangelho. Mas Deus separou alguns para viver exclusivamente para isso, que é o meu caso e de outros homens de Deus que militam na, no ministério itinerante, outros ficam na sua cidade, na sua igreja, mas se dedicam à, à administração da palavra no intuito de ganhar almas. Né? e aí Então, primeira coisa, existem pessoas que vivem para pregar o Evangelho, mas todo cristão, todo crente em Jesus tem que pregar o Evangelho, nem todos vão viver apenas disso. Ou para isso, né? E aí, eu costumo é, dividir, Carol, a, a, o propósito e o chamado. Sim. Porque isso aqui é importante frisar. Vamos olhar a, a luz da Bíblia, né? Moisés. Moisés tinha um propósito já ao nascer. Ele já nasceu com um propósito. Qual Sim. era? Libertar o povo de Israel do Egito. Mas Liberta. ele só vai começar a viver esse propósito lá em Êxodo 3, aos 80, 80 anos de também. idade, quando Deus o chama. Então eu distingo, eu faço a distinção entre chamado e propósito. Então tem gente que já tem o propósito. Ele sabe que o propósito de vida dele... É pregar o evangelho, é ser um pregador. Eu, desde que eu nasci, eu ouço profecias acerca disso, minha mãe já me falava acerca disso. Desde criança eu ouvi dizer um dia, você será um pregador do evangelho. Mas chegou o tempo de viver o chamado, quando Deus faz o chamado, né? Então, você tem pessoas que já tem o propósito. Você sabe que um dia vai chegar a sua hora de viver para isso. E aí Deus vai te fazer o chamado. Então agora, como é que se descobre o propósito? Qual é o meu propósito? É pastorear? É ensinar? É pregar? É militar com, na área infantil da igreja? Porque cada um tem um propósito específico. Sim. E eu acredito muito que o propósito, você descobre seu propósito no trabalho. Tem uma frase que eu gosto muito de, de, de utilizá-la quando eu ministro meus cursos, eu gosto muito de, de falar com meus alunos acerca disso. Quem não se envolve, não se desenvolve. Não tem como esperar o meu chamado e o meu propósito de braços cruzados. Aí a pessoa fica naquela inércia, né? Para que Deus me chamou? Mas nunca se envolveu com nada. Fica só esperando, mas é, não exatamente. busca. Exatamente. Então você tem que ter o, o, o propósito e a chamada, você descobre na ação, no movimento, saindo da inércia. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu não tenho aptidão nenhuma para música, mas nunca pegou um violão para tentar tocar. Eu não tenho aptidão nenhuma para falar em público, mas nunca tentou. Eu sou extremamente tímido. Eu, para eu viver do evangelho, ministrando a palavra, foi, uma, foi vencer isso aí. Eu sou extremamente tímido. Mas eu só descobri que eu tinha aptidão para falar com pessoas, para comunicação, quando eu comecei a me comunicar. Então não tem como você ficar na inércia, sem fazer nada, e esperando descobrir o seu propósito. Propósito vem na ação. Então você começa a se envolver com as coisas de Deus, se envolver nas áreas ministeriais, e uma hora você vai descobrir. Ó, aqui eu me identifiquei, aqui eu me achei. E só para somar, Carol, é, vamos analisar a origem da palavra propósito. Propósito vem do latim, proponere. Prefixo pro, à frente, ponere, por. Então, a frente, por. Traduzindo, colocar à frente. O que é, que é propósito? Propósito é aquilo que eu vejo lá na frente. Em síntese, eu gosto de dizer o seguinte, propósito é aquilo que eu não me vejo sem fazer no meu futuro. Aqui está um indício de como descobrir o propósito. Quando você olha para o final dos seus dias, você está começando agora a sua vida cristã, está começando agora a sua vida ministerial, quando você olha para frente, o que, é que você não se vê sem fazer? Oh, eu não me vejo sem ensinar, eu não me vejo sem pregar, eu não me vejo sem ministrar. Então, isso é um indício do seu propósito, é um indício do seu propósito. Eu não me vejo sem exercer meu ministério, ou sem exercer minha profissão. Você pode ser um médico cheio da presença do Espírito Santo, você pode ser um advogado cheio da presença de Deus, e na área que você vai atuar, você vai expandir o reino de Deus. Então, quando você olha para o futuro, o que, é que você não consegue se ver sem fazer? Isso é um indício de onde pode estar o seu propósito. Quando você descobre o seu propósito, você começa a, a, a, a, a trilhar o caminho a trilhar certo. certo. E aí vai chegar a hora do chamado, quando Deus vai dizer, ó, agora é tempo de você viver Sim aquilo que eu te chamei. Então tem uma diferença entre propósito e chamado. Então você descobre o seu propósito primeiro e um dia Deus te chama para viver esse propósito. E, e... aí, se responder a pergunta de maneira mais, mais, mais rápida, mais objetiva, eu acredito que a gente descobre o chamado trabalhando. Trabalhando. Parado não tem como. Então eu começo a trabalhar, eu começo a me envolver e uma hora eu vou me assentar e vou dizer é isso aqui que Deus me chamou para fazer. É servindo, né? Servindo, perfeito. Você sintetizou tudo. E realmente quando o propósito eu acho também que é quando você descobre até... Tem que ter o um tempo de amadurecimento e preparação. Sim, Moisés levou 80 anos para se preparar. Exatamente, Aí, e isso também não quer dizer que você só vai descobrir o seu propósito lá na frente, porque nós veremos Samuel, por exemplo, sendo entregue no santuário aos 5 é anos cinco de idade. Anos. Mas isso não quer dizer que ele não se preparou. Por que, que foi entregue aos 5? Para poder aprender com Eli o ofício sacerdotal para depois começar a exercer o ministério dele. Então, tem o tempo do preparo perfeito. Então, então, Paulo, anos. Paulo e por aí vai. Muito, o próprio Jesus só começou depois dos 30. Dos, né? 30. dos 12 aos 30 ele fez o quê? Preparou-se para a vida ministerial. O próprio Deus não. Né? Exatamente. O senhor não explicou muito bem, mas depois de entender, identificar o chamado, como deve ser regrada a vida espiritual do pregador? Aí nesse sentido a gente fala, devocional, é, e afins, né? Como que é essa dedicação? Já depois de ter descoberto, já está no chamado. Como deve se portar a vida? Perfeito, perfeito. Então, outra coisa que a gente tem que dividir a resposta. Por quê? Porque hoje eu vivo em tempo integral para o ministério. Mas muitos irmãos ainda não conseguem isso. Então tem que trabalhar, tem que ter a vida secular, trabalha durante o dia, e aí o tempo que ele tem é, de restante, ele tem que separar para a família, para o estudo. Então é diferente, é diferente de um pregador que está exclusivamente para isso. Sim. Então hoje eu consigo, Carol, é, me tirar aí cinco, seis, oito horas do meu dia para estudar, para me preparar. Eu consigo fazer um devocional na hora que eu, na hora que eu, que eu quero, eu consigo é, adequar a minha agenda. Mas é muito importante, independente do tempo que você tenha. Olha, eu tenho três, quatro horas, eu tenho duas horas, eu tenho meia hora. Independente do tempo que você tenha para isso, é muito importante você se dedicar. à oração, isso aqui é o básico, né? A oração, a consagração, ao jejum, é, a separação e ao é estudo da palavra. É o que nós falamos agora na, na pergunta anterior, né? O preparo, o preparo. E o preparo normalmente vem quando ninguém está vendo. Então é muito importante você ter uma vida regrada de leitura da palavra, de aquisição de conhecimento, adquirir conhecimento é muito importante, ainda mais para os dias atuais, que é a era Sim. da comunicação tem que estar atualizado. Eu estava ministrando esses dias para jovens e aí eu citei alguns assuntos referentes à física, física quântica, alguns cientistas da atualidade. Aí, quando terminou o, o, o culto, alguém me perguntava: Mas por que você lê tanto isso? Eu falei: porque a demanda do tempo exige isso hoje, né? Exige. Então você tem que se preparar, porque os nossos jovens estão sendo bombardeados por várias informações, então o um pregador tem que estar tá atualizado, ele tem que se atualizar. Ele tem que estar tá bem informado, né? Bem informado. É. Se eu não me engano, foi Spurgeon quem disse, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano foi Spurgeon quem disse que um pregador tem que preparar uma mensagem, com a Bíblia numa mão e o um jornal na outra. Eu acho que foi ele mesmo. Foi ele mesmo, <risos> ele tem que estar tá atualizado para poder tá. falar. Então, você tem que dedicar um tempo ao estudo, é impossível hoje você é, trazer qualquer tipo de informação, porque todo mundo tem acesso à informação o tempo inteiro. Então esse preparo passa pela vida espiritual, que é o básico falar, já falamos sobre isso aqui, oração, jejum, separação e aqui adquirir informações, conhecimento. É muito importante adquirir conhecimento. Eu já vi um estudo, não me lembro aonde, que hoje uma criança de 7 anos ela tem mais informação do que César, o, o imperador, imperador Mati. De... Perfeito. A biblioteca de Alexandria tinha entre 70, chegou a ter entre 70 e 200 mil é, é, livros, né? rolos. E hoje você tem isso no fração de segundos, segundos. No, no Google. Acontece um terremoto no Japão, você já é? chegou aqui um informação, Já chegou. Então, é, essa, essa, eu também li sobre isso, uma criança hoje tem mais acesso que o Imperador de Roma, às informações que ele tinha na sua época. Perfeito. Por isso que a gente tem que estar sempre Era atualizado. do, preparo, do isso aí, Congregar. Ah, ah, na época dos desigrejados. É, importantíssimo. Antes de sair para falar, né, um pregador, que ele tem que sentar para ouvir? E como deve ser a vida congregacional? Quando você planta uma árvore no seu quintal, o intuito é que o fruto caia no seu quintal. Então, o primeiro lugar que um pregador deve frutificar é onde ele está plantado, onde Deus te plantou. Então, você ter um tempo separado na sua agenda, na sua agenda, seja ela, como eu disse, para um pregador itinerante, para alguém que milita só na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade, você tem que ter um tempo separado para frutificar na sua igreja. O primeiro lugar a se abençoar pelo seu ministério tem que ser a sua igreja. Hoje, por exemplo, a escola dominical, eu amo é, é, ministrar na escola, na escola dominical. Então, eu separo na minha agenda alguns dias para poder é, dizer para o meu pastor: "Estou oh, à disposição aqui e sempre estou lá". E uma, um, acho que é um dos maiores privilégios que eu tenho é esse: é ministrar na minha igreja, é ministrar na minha igreja. Então, a vida congregacional é importantíssima, porque não adianta você sair por aí. Pregar em tudo quanto é lugar, dar frutos, um monte de lugar e não dar fruto no quintal onde está plantado, no terreno onde está plantado, que é a sua igreja, quem te, quem te separou, quem reconheceu o seu ministério, que é o seu pastor. Então você tem que. É, é importantíssimo. E a frase que foi usada na pergunta aí, ela vem sendo replicada já por algumas pessoas, e ela é importantíssima. Antes de ficar de pé para falar, é preciso sentar para ouvir. Até porque nós só aprendemos a falar ouvindo. Então é muito importante você tirar um espaço na sua agenda para oferecer o seu fruto à sua igreja, para você poder. É, frutificar na sua igreja e também sentar para ouvir seu pastor ou das pessoas que tem mais informações que você não tem então é muito importante você hoje sentar, participar de uma escola diplomical, participar da comunhão na ceia ser do pastoreado. Senhor ser pastoreado ser pastoreado, é isso aí, que além de você ser pregador, você é ovelha, você precisa se alimentar então quando você entrega muito e não recebe, uma hora vai faltar então é muito importante evitar é para a vida ministerial, você sentar para ouvir, para aprender, frequentar a Escola bíblica Dominical, ouvir o seu pastor, ouvir outros pregadores, ouvir outros irmãos, é muito importante. Né? É, é primordial. Eu acho que não tem vida ministerial sem isso. Sem Quem negligencia isso aí, está fadado ao fracasso. E você sabe, nessa época nós estamos ouvindo muito sobre os, né, os desigrejados. Né? É, exatamente. E na Bíblia não fala, né? Não existe não isso existe aí. Isso aí é um termo que não, não existe. Vamos falar agora sobre integridade. É, como pregador pode viver uma vida íntegra, não apenas na performance, né? Mas sim um homem irrepreensível, que tenha bom testemunho dentro e fora. É, isso é muito importante, né? Sim. Então, assim, como viver essa vida, como ter esse bom testemunho? Porque eu acho que também há muita confusão, assim. Talvez eles veem uma pessoa que prega o evangelho, mas é que é evangélico cristão evangélico, é, ele é muito cobrado, uhum. né? então é como se ele fosse, virou um santo, Sim, ele não é. pode nem escorregar uhum. um pouquinho, tudo bem, integridade tem, mas não tem santos imaculados em cima Sim, de altares, perfeito. pregando, é, mas como tem essa integridade, né? mesmo sendo pecador todo dia? Então, é, Tiago fala que Elias, o grande profeta, foi homem sujeito às mesmas paixões que nós, e aí ele dá uma dica extraordinária, ele fala que Elias teve uma vida de oração. Oração fala de comunicação, de comunhão com Deus. Então, a melhor maneira para se estar na integridade, seja ela moral, espiritual, social, familiar, até porque a palavra integridade quer dizer totalidade, né? Então, essa totalidade, você só vai conseguir é, vencer, superar as dificuldades, quanto mais próximo de Deus você estiver. Quanto mais comunhão, quanto mais intimidade com Deus, mais é, é, preparada a gente vai estar para essas, essas tentações, para as demandas da vida, né? Então eu acredito que uma vida de integridade, ela passa pela comunhão com Deus, ela passa pela comunhão com o próximo, como você falou, estamos sujeitos aos erros, aos fracassos, mas uma vida de oração, uma vida na palavra, aqui está o nosso manual de, de, de regra e de fé. então Quanto mais, e talvez isso seja um, um, um paradoxo, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente descobre que precisa se aperfeiçoar. Quanto nice. mais você aprende, mais se descobre que tem mais a aprender. Tem mais a, a, a parar as arestas na sua vida. Então, não, não, não, não ler apenas para pregar, não ter contato com a Bíblia apenas para pregar, mas para viver. Quando às vezes as pessoas me perguntam assim, Renan, é, você lê um livro por semana? Você é, é, é, lê a Bíblia duas, três vezes por ano? É, qual a necessidade? Você faz para pregar? Não, para ter uma vida de comunhão com Deus. É para aprender, para aparar as arestas. Então acredito que essa integridade, essa, essa ser um exemplo, conseguir vencer as demandas da vida, as implicações, as tentações que a vida nos oferece, a gente só vai conseguir isso através da palavra. Foi o salmista quem disse, escondi a tua palavra no meu Me coração para não pecar contra ti. O que nos blinda contra o pecado, o que nos ajuda a vencer as tentações é a Palavra de Deus. Lembrando que você falou perfeitamente, sabiamente, todos nós estamos sujeitos a, a, a qualquer tipo de fracasso. Mas aí, à luz da Palavra, nós sabemos que existe um Deus que nos perdoa, que nos levanta, que nos ajuda... Que nos repreende. Que nos repreende. A própria Palavra é um espelho, você vai olhar para ela e vai encontrar os seus erros. Né? Seus erros. Então, é, eu acredito que a gente consegue, através da comunhão, através da oração, através dessa vida de proximidade com Deus. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais com ouvido atento àquilo que Deus tem para falar através da sua palavra conosco, mais a gente vai conseguir vencer essas demandas da vida e viver uma vida íntegra, né? seja na família, no ministério, na vida social. A gente vai caminhando e deixando que a palavra de Deus resplandeça através de nós. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta.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 De volta no segundo bloco, vamos continuar com a nossa conversa com o pastor Renan. Pastor, hoje o senhor já é um pastor, né, já de renome, conhecido no Brasil todo, já acho que já deve ter pregado até fora do país. Algumas vezes. Só que nós sabemos que tudo que nós fazemos, nós cristãos, que é para a honra e para a glória, de Deus. Perfeito. Como não deixar toda a exposição que realmente uhum. o pregador Sim, ele ganha reconhecimento, elogio é uma coisa, mas como não deixar isso entrar no coração e virar, vamos usar a palavra soberba? Eu acho que o autoconhecimento, saber quem você é, por exemplo, quando eu olho para a minha história, de onde eu vim, quem eu era, quem eu sou, não tem como você ficar arrogante, que é impossível você lembrar de quem você era e achar que você chegou por mérito próprio, qualquer coisa que acontece é mérito, não é. Não tem como. Então, acho que a arrogância, a soberba, ela só invade o coração de alguém que se sente autossuficiente. Mas quando você entende que tudo que você faz é pela graça de Deus, como o próprio Paulo falou, que tudo que ele alcançou foi pela é graça. graça, então, quando você entende que não é mérito seu, não tem como. Graças a Deus, eu tive o privilégio, Carol, de ter mentores. Três pastores passaram pela minha vida, o último atualmente, né? há 12 anos, pastor Silas. Mas na minha adolescência, eu tive um pastor, o pastor Adilson Faria Soares, muito conhecido. O pastor Adilson, quando eu cheguei no Rio de Janeiro com 16 anos de idade, um dia desse, né, dá para ver. <risos> cheguei no Rio de Janeiro com 16 anos de idade, tive o privilégio de ser literalmente o moço do profeta. O pastor Adilson ia pregar e me levava para cantar na época, vender as apostilas dele na porta da igreja, fita, cassete. E o pastor Adilson me disse algo muito interessante. Renan, você tem que saber até onde uma crítica pode te destruir, até onde um elogio também pode te destruir. E como é que eu faço isso, pastor? Ele falou assim, conhecendo, sabendo quem você é. Então eu sei das minhas limitações. Então, quando a pessoa critica... Eu sei que eu não sou aquilo que a pessoa está falando. E quando elogio, eu também sei que eu não sou aquilo que a pessoa está falando. A pessoa, às vezes, está fazendo um elogio, você sabe. Não é nada disso. Passa três dias comigo, você vai desconstruir <risos> essa imagem aí rapidinho, vai, saber, vai ver que nas minhas limitações. Então, acho que o autoconhecimento é muito importante. Saber da sua dependência de Deus. Quando é que você se torna arrogante e soberbo? Quando você se torna autossuficiente? Você acha que você chegou por mérito próprio? Não é. Então, quando eu olho que eu saí de Mantena que eu ordenhava vaca, catava café, e, e hoje poder ter o privilégio, que para mim é um privilégio estar aqui com vocês hoje e viajar para outros lugares do Brasil e do mundo para pregar o Evangelho, eu acho que é a graça de Deus e nada mais além disso. Se não fosse o olhar de Deus, não fosse a boa mão de Deus, nada disso aconteceria. Então, falando da minha experiência com Deus, né? eu acho que não tem como você deixar a arrogância entrar no seu coração, a é se você se conhecer, fazendo um autoexame, sabendo que não é nada mérito seu, é tudo pela graça. Eu acho que o Senhor também resumiu tudo em uma palavra. A gente nunca é autossuficiente, né? É exatamente. É autossuficiente. O que é uma pregação expositiva? Muito bom, muito, <risos> muito bom. bom. Para quem está acompanhando a gente, existem três, quatro tipos de pregação. né? Pregação expositiva, pregação temática, textual e a narrativa. narrativa. Mensagem narrativa. Você pega lá mensagem, livros como de Ruth, como de Esther, só você lê o relato, você já aprende uma lição, já está lá. Mas tem alguns textos que você tem que extrair a lição, extrair a verdade, a doutrina por detrás daquele texto, onde a mensagem expositiva faz a diferença. Porque a mensagem expositiva, ela te, automaticamente, ela te obriga a analisar o contexto, o contexto histórico, você analisar quem falou, para quem falou, quando falou. Então a pregação expositiva, o próprio nome já diz, ela expõe o texto, ela pega uma verdade sagrada, ela pega um texto sagrado e você extrai dali o um máximo de informações culturais, espirituais e por aí vai. Então a pregação expositiva, ela tem essa, essa importância, por quê? Porque ela automaticamente te torna fiel ao texto te torna fiel à Escritura Sagrada. Por quê? Porque é a regra básica da hermenêutica, é né? A Bíblia pela Bíblia. Numa pregação temática, de vez em quando, o pregador pode até escorregar, porque ele pega um tema e vai selecionando trechos da Bíblia para somar com aquele tema que ele falou. Vai aplicando. Vai, é, ele vai pegando temas é... ali e aí você pega os textos para somar com o tema que ele separou. Ah, vou falar sobre o Espírito Santo. Onde é que fala sobre o Espírito Santo na Bíblia? Para somar. Só que ele corre o risco de pegar um texto fora do contexto. É acabar cometendo uma heresia. Uhum. Né? A pregação textual, você vai pegar um texto ali e vai subsidiar em outras áreas da Bíblia também. Já a pregação expositiva, você automaticamente tem que ficar no texto, versículo por versículo, Verso. praticamente frase por frase, talvez palavra por palavra. Então a pregação expositiva ela é importante por causa disso. E os grandes pregadores que passaram pela história, a maioria deles eram pregadores expositivos. Sim. Porque a pregação expositiva ela te obriga a seguir as regras da hermenêutica, e, e da interpretação bíblica e da exegese, para você fazer uma boa interpretação do texto. Então, acredito que a importância da pregação expositiva para os dias atuais é essa, é que ela te mantém fiel ao que a Escritura está dizendo. Você tem que, automaticamente, você não pode interpretar um texto sem analisar o contexto, sem olhar o que veio antes, o que veio depois. Então, acredito que a maior importância da pregação expositiva está aí, na fidelidade, na fidelidade que ela traz a palavra de Deus. Tirar um versículo daquele contexto, né? Não tem como, com a pregação expositiva não tem como. como. Automaticamente você tem que analisar o que veio antes, o que veio depois, não tem como você... É... Até que alguns conseguem esse malabarismo, né? Teológico, de conseguir <risos> interpretar um texto errado, até numa pregação expositiva. Mas para quem se dedica, eu acredito que a pregação expositiva é uma ferramenta poderosíssima para os dias atuais, porque ela vai nos blindar de cometer esses erros. Isso é muito importante. Muito, muito importante. importante. Uma coisa é fato. Sem poder, não é eficácia na pregação. E a gente sabe que esse poder que nós estamos falando é poder dado pelo Espírito Santo. Sim, como receber poder para atingirmos essa eficácia? É, como, né? Acho que o senhor já até falou um pouquinho, mas se é. o senhor pudesse ser mais específico durante todas as suas respostas. Sim, então, a, esse poder, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que não vem de nós. Não vem de nós. É Deus que capacita. É a boa pessoa do Espírito Santo que nos dá esse poder. Outra coisa que a gente tem que distinguir é que nós, pentecostais, a maioria do pessoal, associa poder a manifestações de dons, Sim. a revelações, a profecias, a línguas estranhas, estranhas e nem sempre o é. Qual o poder da mensagem do Evangelho? Alcançar o coração do pecador. Então, quando é que eu sei que a minha mensagem, ela teve poder? Ela teve autoridade quando ela cumpre o efeito para o qual ela foi pregada, quando há conversão de almas e edificação da igreja. Uma coisa que mudou muito a minha concepção sobre pregação, Carol, foi quando eu, eu entendi os dois poderes que a palavra tem. Quando você prega você prega o Evangelho, a, a palavra de Deus é muito clara. Quem crê, salvo. Quem não crê, condenado. Então, quando a Bíblia diz que a palavra não volta vazia, é porque ela tem esses dois poderes, de condenação e de absolvição. Então, tem que entender que, quando eu estou pregando o Evangelho, tem duas, duas, duas classes de pessoas me ouvindo, aqueles que vão receber a palavra, vão ser edificados por ela, os que ainda não se converteram, se converterão, e aqueles que não se converteram, eu também não preciso ficar triste, por quê? Porque Jesus, por exemplo, muitas pessoas que Jesus conversou com elas, não se converteram, nem todo mundo que Jesus teve acesso se converteu, muitas com pessoas ficaram com um o coração resistente à mensagem do Evangelho, sim. então peraí, teve um que andou com Jesus e o traiu, Sim. Então, se eu for pautar meu ministério é, é, achando que por, porque eu preguei um dia e ninguém se converteu, eu sou um fracasso, a mensagem não teve poder, não. A mensagem ela tem poder. Então, o que acontece? Ela pode ser para edificação da igreja, para conversão de almas e para condenação daqueles que não creem. Então, tem que entender que eu preguei, eu fui fiel ao que Deus colocou no meu coração. Então, se alguém recebeu, amém. Se alguém não recebeu, já não é comigo. Já não tenho, eu já não tenho... É, é, eu tenho isenção nisso aí. Agora, esse poder da palavra, pra, pra poder, esse poder na ministração da palavra, no ministério, é uma capacitação que vem de Deus e eu acredito que, tendo em mente isso, que o maior poder da, da, da palavra é alcançar o coração de quem está ouvindo, então eu consigo é, me livrar até de um peso de achar que tem que ter manifestação de Pentecostes durante um culto. E, e a gente sabe Exato. que vai muito além disso, não é, anulando isso, né? Que isso é bom demais, nós é, pentecostais, é, é, nós amamos buscamos, a manifestação. Mas não, mas não é quer só dizer isso. que seja só isso. O maior poder da palavra é quando ela alcança o coração de quem está ouvindo. E isso é muito bom, né? É Exatamente. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre as redes sociais, pastor? Vamos. Né? Com o advento das redes sociais, tudo que a gente prega hoje é mais exposto e a gente consegue sim usar as e atingir mais, mais pessoas é, com isso é normal que o pregador fique mais receoso com as suas palavras, mas como fazer para não cair na tentação de pregar um sermão politicamente correto ao invés de pregar as escrituras quer dizer eu pregar aquilo que aquela geração quer ouvir, que estava acontecendo uhum. muito isso né? aquilo que que a pessoa quer ouvir ou as escrituras, como não cair nisso. Porque é. às vezes as escrituras vai totalmente Sim. contra aquilo que a gente quer ouvir, nem né? que vai satisfazer o nosso ego. Perfeito. Eu não vou me lembrar de quem falou isso agora, mas eu acho que quando eu sou aplaudido pelo mundo, tem alguma coisa errada na minha mensagem. Eu não sei quem foi que disse isso, mas eu li essa frase em algum lugar. Quando eu sou aplaudido pelo mundo, é porque tem alguma coisa errada na minha mensagem. Eu postei nas minhas redes sociais esses dias uma frase também, né? É, nós fomos chamados, o autor é anônimo, né? A mensagem evangélica tem esse poder de. Confortar os perturbados, perturbar os confortados. <risos> é, é verdade. É. Então, é, se eu for pautar a ministração da minha palavra por, por aquilo que querem ouvir, fracassei na minha mensagem. Agora, quando há uma, uma oposição, e a gente vai ver grandes homens de Deus que passaram por isso, Estevam, Paulo e por aí vai, sofreram uma oposição à sua mensagem, é sinal que está confrontando, tá confrontando. É claro que eu tenho que ter uma ética, não é tudo que me vem à cabeça que eu posso falar. Se eu fosse falar tudo o que eu penso, acho que eu desviaria mais gente do que converteria. <risos> é, porque tem dia que o nosso eu fala mais alto, né? Mas é importante você não se deixar levar pelas questões momentâneas, né? o politicamente correto hoje em dia é você ter medo de confrontar as pessoas. E é bom a gente pontuar também a diferença de afronta e confronto. Eu não posso afrontar as pessoas. Afronta é falta de respeito. Sim. Eu estou afrontando alguém, é falta de respeito. Agora o confronto não. O confronto é quando você tem uma ideia e eu pego a minha ideia essas duas ideias se chocam. E o evangelho, não tem como o evangelho é tá de mãos dadas com a mensagem que o mundo oferece também. Então, para você que é pregador e usa a rede social, de vez em quando você vai postar alguma coisa, vai gravar um vídeo, vai colocar alguma coisa lá, e vai ter um monte de crítica, isso acontece muito comigo. Vai ter gente lá te criticando, te xingando, te ofendendo. Então, você não pode te deixar bater por causa disso. Tem que ser fiel à palavra de Deus. A palavra de Deus não muda, né? Não muda, imutável, perfeito. Nunca mudou, independente do tempo. Exatamente, você muda a maneira de expor, de expor a palavra. Mas, Agora, a, a, mensagem, a mensagem é a mesma, isso aí. Você muda até a linguagem, mas a mensagem é a mesma. É Deus nunca mudou o princípio para adaptar Exatamente. a nada, Exatamente, né? até ninguém. porque o princípio é assim, se você quebrar ele, uma hora ele te quebra. Ele te quebra, é verdade, é muita verdade. E é assim, hoje a gente vê essas mensagens para confortar a ego, Exatamente, e é muito triste massagear a ego, a ego. e não é assim, né? E usa a própria palavra, né? Exatamente, adapta a palavra a... àquilo que as pessoas querem é. ouvir. Quando não é a palavra que se adapta ao ouvinte, o ouvinte tem que se adaptar à mensagem a do mensagem. Evangelho. E hoje nós estamos num tempo que a nossa opinião, se a gente der opinião, a gente já é preconceituoso, Exatamente. eles invertem nós tudo. Nós conservadores, é porque a mensagem do Evangelho é uma contracultura à cultura imposta. Então, ser politicamente correto hoje é o quê? Não tocar em certo tipo de assunto que podem ofender ou que podem confrontar, na verdade, outras pessoas, né? Mas não tem como haver conversão sem confronto. E realmente a gente pode falar tudo só saber como falar, Exatamente, né? Exatamente, a maneira como se fala. Agora, vamos lá: o caminho que o pregador deve trilhar para se tornar um homem que agoniza para ver os mortos recebendo vida. E você sabe de quais mortos nós estamos falando, sim, sim. né? Agonizar, eu achei interessante a palavra que foi usada aí, Agonizar. quando eu li lá, né? porque a agonia nada mais é do que uma luta. Quando alguém está em agonia de morte, se você for analisar etimologicamente a palavra agonia, é uma luta para viver e para morrer. Então olha que coisa interessante, a, a, a pergunta como foi formulada, né, como um pregador pode sentir essa agonia né? de, de ver a sua mensagem trazer vida aos mortos, então do mesmo jeito que o pregador está vendo ali a pessoa morta espiritualmente falando para voltar à vida essa luta que há dentro dele, né, em saber se a mensagem está produzindo esse efeito ou não, isso é importante para você poder melhorar, para você poder buscar sempre é, essa, esse feeling de entender o que, que Deus quer falar, né? essa, essa agonia do pregador essa luta do pregador em saber se ele está pregando mesmo aquilo que Deus quer, aquilo que que Deus colocou no coração dele, eu acho que essa, essa agonia do pregador ela é importante para essa autoanálise, como a gente falou no início, né? para você é, entender se realmente aquilo que, que você está pregando é o que Deus colocou no seu coração, quando você não está falando mais de você, está falando que Deus quer, cria essa, esse embate. Né? E a agonia é um estresse muito profundo, exatamente, né? E exatamente. Seu físico, tá? Seu físico... Exatamente, exatamente. Eu acho que essa agonia, por um, por um, por um ponto de vista, ele é bom quando o pregador está com essa luta né, interna de saber sabe se isso. é o que eu estou falando ou é o que Deus está querendo que eu fale. Então isso é importante. Quando perde isso aí, eu acho que é um problema. Quando você perde isso aí, quando você já sobe no altar e acha que o resultado é aquele mesmo, aí é um problema. Então viver essa agonia do, do altar, de ter essa, essa briga, essa guerra interna, estou fazendo o que Deus quer ou é o que eu quero. Isso é importante para manter isso de pé. E a, o senhor acha que essa linha é muito tênue? Assim, até que Deus e até é, que aqui... sou eu. É, é muito tênue. É só comunhão... Como eu falei aqui a, a, a perguntas anteriores, né? Só a comunhão com Deus vai te dar esse discernimento. Porque é muito fácil você falar algo de você. E já aconteceu muito comigo pregar uma mensagem e falar assim, não era isso que eu tinha que ter pregado. Eu fui confiar aqui no que eu tinha na mente e acabei, o resultado não foi o mesmo que poderia ser. Mas acontece, acontece, acontece. Dizer que não acontece é jogar pano quente em cima. Acontece sim. O que o pregador deve fazer para manter esse convicto que não foi chamado para pregar técnicas de uhum. psicanálise, nós até entramos uhum. um pouco nisso, psicologia humana ou autoajuda, mas que foi vocacionado para transmitir as boas novas de Cristo crucificado. Essa pergunta aí, ela merecia um programa só dela. Só dela, Só realmente. dela. Por quê? Eu vou dizer. Porque a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria não pode ser anulada. Porque, qual o problema que eu acho hoje? E eu não sou nenhum psiquê. <risos> não sou nenhum psiquê. Estudo, gosto, sempre ler, porque são ferramentas importantes que podem ajudar, podem ajudar, só que como eu disse aqui, são ferramentas. Não é você adaptar o evangelho à psicologia, à psicanálise, à psiquiatria e por aí vai. É você usar isso como ferramenta, como acessório para alcançar o coração das pessoas. Porque hoje em dia, e como eu, eu gosto muito de, de pesquisar e de estudar, 90% dos problemas da sociedade são psicossomáticos. Sim. Então não tem como. E Paulo usava filosofia, Paulo usava psicologia. Se você analisar o que Paulo fala, né, aos Filipenses, pensar nas coisas que são do alto e por aí vai. E Paulo está falando o quê? Trabalhar a mente. A mente. Que a gente sabe ele que, fala que muito é, da é mente. importantíssimo. Então não usava o termo, os termos que se usam hoje, mas Paulo falava de psicologia já de filosofia, ou seja, ele usava as ferramentas da sua época para poder alcançar o coração do pecador. Então não anulo 100% e não pode usar, não pode falar não. Então, é importante você pegar essas ferramentas para poder somar com a mensagem que você vai pregar. Mas elas não podem ser a espinha dorsal da mensagem. A espinha dorsal é o evangelho. E essas coisas vêm como acessório para te ajudar a alcançar o coração do pecador. Okay? Por isso que vem muito estudo, muito preparo. Exatamente. A autoajuda. Aí já é um problema, né? Porque eu gosto muito de uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes. Não é autoajuda, é ajuda do alto. <risos> ajuda Mas não pregamos autoajuda, pregamos ajuda do, do alto. alto. Que é uma diferença. A autoajuda é quando você quer... É, é, se ajudar e se a gente sabe que tem fundo de poço que você não consegue sair sozinho só o evangelho só a mão de Deus te arranca de lá só Deus né só Deus então não é autoajuda, ajuda é ajuda do alto tem uma frase muito antiga todo mundo fala que todo mundo tem um vazio dentro dele do exatamente, tamanho de Deus né? exatamente meu pastor usa muito essa frase todo ser humano já nasce com um vazio que é do tamanho de Deus só Deus ocupa aquele espaço você não vai encontrar resposta em lugar nenhum nem na psicologia na psicanálise na filosofia na ciência nada vai preencher esse vazio só a palavra de Deus só, só... a presença de Deus sua presença. Pastor, presença de nós vamos ter que encerrar por aqui. Nosso é, tempo é, acabou. Tá Foi um prazer receber o senhor aqui nos estúdios. da TV mesmo. Sei que o senhor vai gravar mais um programa aí. <risos> é, mas eu queria que o senhor encerrasse para a gente o programa deixando um conselho para quem está trilhando, né começando a trilhar esse caminho da pregação, tá. né? falar da palavra do senhor. Tá ok. tentar sintetizar aqui com 30 segundos. É o mesmo que eu falo para os meus alunos, quem estuda comigo dedicação, esforço e renúncia. Vida ministerial, vida com Deus é isso. Dedique-se ao que Deus te chamou, se esforce no que Deus te chamou e renuncie o que for preciso para viver o que Deus te chamou. Obrigado, pastor Eu que agradeço, Carol. Deus abençoe. Deus os abençoe poderosamente e até a próxima edição da ADEC TV.